para os gaming. vamos voltar para os games vou contar uma história legal a gente falou muito Street Fighter né eu tinha um primo meu que eu ia direto na casa dele quando era moleque ele tinha o Super Nintendo e ele tinha Street Fighter lá para jogar né então puta, adorava ir na casa do meu primo aí o Ricardo para jogar Street Fighter eu lembro toda vez que era no meu primo jogar Street Fighter aí lembra que o famoso Hadouken né a famosa meia-lua eu ficava tanto jogando com ele frenético de ficar aqui fazendo meia-lua eu pegava toda essa parte aqui do dedo e ele virava uma bolha e aí eu continuava jogando, Nossa, mesmo com bolha e aqui tirava a bolha do dedo ficava em carne viva eu lembro até onde eu que é minha prima. colocou a camiseta na, no dedo. No... Então, na época, Porra, eu era criança. Eu a camiseta, nunca eu tive essa sacada de verdade, botar Léo. a camiseta. Ah, Mas aí, por isso, ah, depois... Era pra isso pra que jogar. as pessoas colocavam a camiseta no dedo, pra não acontecer essa ah, merda. Você lembrou disso, porque cara, é eu que lembro. Eu lembro que a minha prima chegava, porque eu não queria parar de jogar videogame, eu. mesmo quando era fudido. Aí a minha prima mais velha, a irmã dele, chegava, pegava um maço de algodão, botava no dedo, um monte de esparadrapo, Pronto, pode voltar a jogar. Cara, a gente jogava até o dedo ficar na carne viva. Porque depois que eu fui depois aprender essa da. De botar a na camiseta. Virada. Só que quando eu era criança eu nem me passou isso na cabeça. Ficava lá igual um retardado lá. Dando Hadouken. Era, Aí minha prima ia lá. Ou o band-aid também era uma boa. É, a minha prima metia um. Meti um, um, um, um <risos> algodão aqui, drop e vai ser feliz, moleque. De tanto que a lembram quando saiu Street Fight 2 pro Nintendinho, cara? Pro Nintendo, aliás. Nintendo, Super pro Nintendo. Nintendo. Nintendo Super é Super Nintendo. É. é o Super Nintendo, né? Super Nintendo. Uhum. Super Nintendo é, sou, o, o de 8 bits. Não, eu e a é, ProNez, eu, eu não vou... lembro. Tinha Super Nintendo. Eu lembro que eu jogava Super Nintendo. Acho que era o Super Nintendo, Nintendo é. que eu lembro, né? Demorou muito era o... eu que pro, pro, Nintim, pro Cara, mais. eu lembro. Cartucho, na época, era uma fortuna. Não tinha dinheiro, né, cara? eu sempre alugava. Triste. Boa, é. Ficar soprando aquela merda. Que, na ah, verdade, tá não conta... é pior, né? Só para que A gente jogava o International Superstar International Super nossa, cara, super Nintendo. Super né? alguém, alguém aí já anotou o password do, do internet no Superstar Soccer? Opa! O que era esse cara do password? Não lembro disso. É, é gigantesco o password dele, é gigantesco. Eu lembro disso aí da revista. Eu lembro Mas é ele destravava alguma coisa? Isso aí eu não lembro. Ah, sim, você jogava um campeonato e de repente chegava uma hora que você cansava, né? Chegava no ah. um campeonato do começo ao fim. Aí tinha a cada jogo tinha o um password para você jogar continuar na Voltar mesmo montar. que você tava ali, né? Isso, exatamente. Mas o password do, desse do futebol é imenso, cara. você lembrar ah, se você erra é letra maiúscula mim mas é muita letra, muita letra, muito número. Os é, caras é. cara já faziam ser a ah, forte desde aquela época. ó. É meu, tá vendo aí, ó. <risos> É meu, era senha forte, cara. Nossa senhora, bom demais, cara. Eu lembro desse do Superstar só que você tinha, era, era tipo assim uns três jeitos só que você tinha que fazer gol. Era é. sempre meio que de, de na, na diagonal, diagonal que né? você chutava, conseguia fazer. De cruzamento e, sei lá, num. num e ângulo um de da frente área. também ali é. da área ali que você fazia. Isso. Gol. Só é. assim você conseguiu fazer gol. Você... É, é, nunca é... nunca fui muito é. fã de futebol. Essa de diagonal que você falou era. Eu, eu fazia de diagonal, mas eu, era tipo assim, passando um pouquinho do meio do campo. Só isso. Só Certo é da lateral. Isso. Mas Exatamente. obviamente tinha, tinha os campos certos que você tinha que fazer isso, né? Tinha que ser os campos é. mais curtos. Tinha grupo era, né? era, era muito. E limitado. jogos de verão, vocês lembram? Nossa, isso oh, era legal. Jogos de verão, hein, cara? Nossa. Tem um, tem um post meu no Instagram falando desse jogo de verão aí, mano. Cara, isso aí, nossa, era bom demais, cara. A minha esposa falou que jogava, olha o único que ela jogava. Jogos de verão. Era o California era um Games em inglês, não era o um negócio assim? É, o California Games. Você tinha da bolinha que ele ficava. É. é. <risos> esse, esse, esse da bolinha era muito. Aí ele pro pulada assim, né? Ele pro lado assim, né? outro era legal. É. Não, tio de surf, tio de skate, tio da. Tio de da... Skate, Mas o da parede que ele andando pro ladinho assim de ladinho. Aí... <risos> era muito bom esse assim, California Games. Você aí, falou de skate, skate, eu lembrei. Lembra de Tony Hawk? do Nossa, adorava jogar também Tony Hawk. Fez sucesso esse jogo, hein, é, cara. Isso daí fez sucessão, mano. Eu adorava é. jogar Tony Nossa, eu joguei muito esse daí também, cara. Tony Hawk 1, que era na Liporto a primeira fase. Nossa, vocês falaram agora, eu lembrei. lembra de Superman do Atari? que tosco Meu, que era lembro, não, lembra disso esse era tosco nossa cara que cara era, mano, break, tosso, cara. era feio demais. demais era era, os... era, os... era o, era o... Era também que foi um dos piores jogos já considerados a era do Atari era o pior o pior, pior jogo do Atari é, né falando é, um per... do Atari, o cara, o cara, era Atari, Atari eu lembro muito do do enduro não sei se as Ah enduro é maravilhoso era cara. maravilhoso cara só do Emole mole só do end mole <risos> yeah? No enduro doi eu não lembro, Moly. só do mole. Casal daí... Belo. Esse daí meu pai viciou nele, né, meu? Antes de mim ainda. Sério? Sério, meu pai, esse daí ele... ele pegava pra jogar e queria saber até onde ele queria chegar. Daí ele descobriu que no final desse jogo do enduro era... você recebia um, um troféuzinho. Aparecia hum, um troféuzinho Ótimo tipo é, é troféu do Play 3, Play 4 agora. Ele, descob já, ele é, descobriu é. isso, meu, e foi tentando. Foi vários dias jogando, jogando, jogando. Quando perdia, deixava lá, gente, no outro dia, mas ele foi, teve um dia que ele conseguiu. Jogou. E aí é, é demorado esse jogo do Enduro, mano. É muito demorado ele. E ele, foi a, e ele foi até o final e conseguiu chegar no. Pegar o troféuzinho que aparece lá. É aí o... que o jogo para. O galera. Eu, eu, eu lembro que o Enduro ele quebrava, ele quebrava um pouco o torre de controle também, porque você, em vez de você soltar o botão e. Porque não tinha freio, né? Você só soltava Sim. o botão. Você conseguia fazer a curva, você ficava apertando o acelerador e fazendo a curva, arregaçando a. ia é junto, a né? A torre, fazendo e, assim, ó. É, ia junto e quebrava todo torre do negócio no Enduro. Você também você falou não, que ele não tinha freio. Se, se colocasse o controle para trás, ele não freava, não? Freava. Caralho, trás. era para trás, freava. Trás, é. É, ah, trás. eu já tinha que pra trás, ele freava. Jogador é... para caralho isso aí, meu. Ô, ô, galera, <risos> vamos fazer mano, o... não vou fazer o... Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se vira nos 30 com o Leandro, vou colocar o Leandro na tela. Leandro, se vira nos 30, vamos lá. Fale aí pra gente, rapidamente. Top 5 jogos do Leandro. Você mais gosta. Ah, boa, boa. Top, Top 5. 5 mano. Super Mario World. Ótimo. Top Gear. Nossa, bom demais. Que... Final Fight. Eu Maravilha. gosto bastante. Meu, e pode colocar aí o 4 e 5, é a série Resident Evil, mano. Legal. E bom demais, cara. jogos que na sua visão foram os jogos mais difíceis que você já jogou. Três jogos que foram os mais difíceis. Você acha assim, puta, Cada... foi foda? todos do Nintendinho. Não falar, né? esse mano, é... jogo desgraçado. Eu nunca consegui terminar esse jogo. Também não, mano. Jogos cara, eu sou frustrado por causa disso. É sério. É Toads sério. do Nintendinho. Kit Chameleon, do, do Mega Drive. Sim, e... nossa, cara. Kit Chameleon, do Mega Drive. E outro bem difícil também, mano. Ninja Gaider, ah. desgraça pura. Ninja Shinobi, Ninja... eu acho, mano. Shinobi, Shinobi, Shinobi é, é uma desgraça. Nossa Shinobi senhora. é terrível. E... Terrível. Qual a sua opinião aí? Três jogos que você achou mais fácil de zerar? Mais fácil de zerar? Puxa. O Sonic Chaos do Master System que eu conheci esses dias, que eu fiz até o vídeo no canal. Sim, esse eu vi. Não é difícil. Nossa, agora fácil de zerar, mas não pega. É o The Magical Quest do Super Nintendo, que é o do lembro. Nintendo. Nossa, lembro. Lembro. É um jogo bom, mas não, não, não é difícil de zerar ele. É um uhum. jogo bom, é um pouco longo, mas não é difícil de zerar. Legal. Cara, e mais um... Foi o fácil. Super Mario Bros. também do, do Super Nintendo é fácil. Ele é Sim, demorado, Mario, né? Ele é demorado, né? Mas é. É Super Mario World eu acho até melhor. Mas é, o Super Mario é World. É, isso. Super é Mario longo, World É muito longo. É longo, mas dá é, para é, zerar. Mas dá pra zerar, Legal. Muito bom, cara. Cara, agora que eu